Aquele povo não vacinado que tenta entrar no gabinete dos outros pra conversar contra a vacina no meu gabinete não entra porque eu não vou colocar a minha vida em risco e a vida dos assessores do gabinete 24 não vão estar em risco. Tem que mostrar o passaporte da vacina pra entrar no nosso gabinete. que lá não vai entrar e não devia entrar em nenhum lugar dessa casa. Aqui tem que ser a casa da defesa da vida, da defesa da ciência, da defesa da saúde pública, da defesa do SUS. Nós temos que defender o nosso programa nacional de imunização. Nesse país não tem que caber esse discurso anti-vacina, anti-ciência. Um discurso Emburrecido, ignorante. Precisamos sim convencer o governador a ampliar para bares, para restaurantes, como tem feito outros países no mundo, para combater as variantes da Covid-19. Passaporte da vacina é liberdade. Porque você não perde a liberdade porque você vacina. Mas você protege a vida e a liberdade de toda a coletividade. Eu apresentei uma resolução para que nós cobrássemos o passaporte da vacina na entrada da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para que ninguém aqui fosse exposto. Porque nós temos que defender a vida e dar o um exemplo.